Muito bom dia, quem nos acompanha é a Remix no ar, essa manhã de segunda-feira, Defesa Civil aqui do município de Negrense, Prefeito Emerson Mas, que está no trabalho com toda a sua equipe desde ontem à tarde, quando chuva de granizo trouxe problemas e transtornos à população mafrense. Essa equipe, portanto, no comando do Prefeito Masc está no trabalho desde ontem. O Prefeito atualiza para nós agora a situação desse momento que passa o município. Bom dia, Prefeito. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvinte da... É, remix. Mais umas vezes fomos atingidos por uma chuva de granizo, já é a terceira em menos de seis meses, né? Tivemos uma no final do ano de 2021, no dia 26 de dezembro, outra no dia 17 de fevereiro e agora novamente no dia 29 de maio. A chuva de ontem foi uma chuva com maior abrangência, então pegou praticamente todo o município de Mafra, mas felizmente ele teve as pedras menor, menor diâmetro, né? Então foi maior a intensidade, mas as pedras menores. Né? A gente percebeu que é, a destruição de telhas foi menor, mas também a chuva com o vento né, ela arrancou muitas telhas de muitas casas. Né? A gente verificou assim, que teve é, um menor número de pessoas atingidas do que a última. Eles estamos levantando né, para ter os dados mais precisos, mas as casas que foram atingidas foram bastante atingidas. Né? A gente percebeu que muitas casas choveu dentro devido, como foi um, um número de pedras muito grande, menor, mas no um número. Muito grande, entupiu muitas calhas, né? Então, entupindo as calhas, é, então a, a chuva voltava para dentro da casa, inundando as casas. tem muitas casas molhadas, teve muita gente que, que perdeu também roupa de cama, perdeu também cobertores, né? Ainda mais esses dias de aí que tanto a gente precisa de um, de um aquecimento, de uma coberta. E ontem a gente já fez um apelo à população e mais uma vez a população Mafrente frente prontamente respondeu, recebemos muitas doações, muitos, muitos cobertores, travesseiros, né, que a gente já está doando né, para as pessoas que estão precisando. Então mais uma vez agradeço a população à frente por sempre estar unida, né, pronta para atender as pessoas que mais precisam nesses momentos de calamidade que estão passando. A população nesse momento que está sendo atendida aqui através da equipe da Defesa Civil, a fila ela é já um pouco extensa, mas não está maior porque o atendimento está sendo rápido, prefeito. Exatamente, né nós começamos já o atendimento desde ontem, então a chuva ela ocorreu em torno de 16 horas da tarde do domingo, é, já 15 minutos após o ocorrido nós já estávamos com a nossa equipe aqui, já se mobilizando, se preparando, e como a gente já está apanhando bastante tempo com isso, já estamos, como dizer assim, escaldados, né? Estamos aí já lapidados aí para para trabalhar em tipo de situação, né? Equipe já afinada, preparada. Graças a Deus a equipe bem unida, né? vem todo mundo, participam. Né? Mesmo as pessoas que não são chamadas, vêm aqui, prefeito, o que precisam que precisa, o que, que, que podemos fazer. Né? Então já, já conseguimos mobilizar toda a equipe a partir das 16 horas. Aqueles que precisavam de lona, ontem a gente já forneceu lona, é, cobertores, aqueles que precisavam também, a gente conseguiu já dar todo o suporte. E hoje a gente já está na fase de cadastros aí para telha de né para que a gente possa também fornecer aqueles que perderam telhados, né? Então, graças a Deus a coisa está sob controle, tranquila, né? se a gente comparar da última vez, é, não, não temos uma fila nem de, de, de 10% que tivemos né, na, na, na primeira e na segunda chuva de granizo, lá que ocorreu em dezembro e em fevereiro, estamos aí, né? atender a nossa população é o nosso dever, estamos conseguindo fazer da melhor forma possível para atender todo mundo no menor prazo possível, né? que a gente sabe que as pessoas que tiveram telhados detonados, danificados, é, se vir uma nova chuva é complicado, né? então a gente está fazendo o melhor possível para atender a população no mais curto prazo possível. Né? Para esse momento difícil, a situação está controlada. O que o senhor pode deixar para nós no encerramento da nossa live para a população mafrense? Mais uma vez agradecendo a sua população, né, que sempre a gente precisa, estão todos unidos, prontos a ajudar, como ocorreu na questão da doação dos cobertores. Então, ontem não tínhamos nem onde comprar cobertores, se fosse para a Prefeitura comprar, né, e o pessoal veio, teve gente que trouxe muito material novo que estava guardado. Né? Então, assim mais uma vez agradecer toda a nossa população, e aqueles que precisam de auxílio nos procurem na Defesa Civil, que nós vamos prestar todo o auxílio necessário. Aqueles que perderam cobertores, que perderam alimentos, né, o que for preciso, nós estamos aí para ajudar, para atender da melhor forma possível a nossa população. Então, mais uma vez, agradeço todos aqueles que colaboraram e aqueles que precisam, venham até a gente, até a Defesa Civil, e vamos aí para prontamente dar todo o apoio à população preste à Agenda alterada da semana, claro, as atenções voltadas agora para esse momento aqui na Defesa Civil. Com certeza, Márcio. e também tivemos alguns problemas em alguns... Prédios públicos, né? como foi o caso de algumas escolas, na Breno Cauã vai ter que fazer alguns ajustes lá, no Mário Guelden também. Estão fazendo avaliação se teve mais algum posto de saúde, mais algum prédio público danificado no interior, Estão fazendo esse levantamento. Mas estamos aí para o mais breve possível voltar à normalidade e seguir em frente com nossas vidas. Obrigado ao prefeito Emerson Mas pela atenção, atualizando, portanto, as informações quanto à chuva de granizo que aconteceu ontem na parte da tarde. E a prefeitura, já nas palavras do prefeito, através da Defesa Civil, em rápida ação, em rápidas respostas, está tudo sob controle aqui no município de Mafra.